Oração do fim do dia Amadas irmãs e amados irmãos, sou Edvaldo Oliveira e desde já desejo-lhes saúde, felicidade, paz e riqueza sob a luz do nosso Deus. Venho ainda, neste agraciado canal de orações, convidar-lhes a orar comigo a oração do fim do dia. E antes de tudo... Agradecer ao Senhor Deus Todo-Poderoso por todas as graças e bênçãos que Ele nos concede, do momento que acordamos até o instante que vamos dormir. Gratidão, grandioso e amabilíssimo Deus. Gratidão. E lembrem-se, inscrevam-se no nosso canal, toquem o sininho, assim serão alertados dos nossos vídeos de orações. Oremos. Senhor nosso Deus, criador e mantenedor de nossa existência e vida, neste fim de dia reunimos todos os nossos esforços e forças para agradecer-lhe por ter nos levantados, erguidos e guiados desde o início deste dia e permanecido conosco até esta hora plena. E além dela, graças del Gratidão, Deus. Sim, glorioso, antes de tudo, somos-lhes grato e lhe prestamos gratidão. Suplicamos-lhes também que nos perdoe os erros e falhas, os quais cometemos durante a jornada deste dia. E repare, por misericórdia, os danos que causamos a todas as pessoas, as quais, por nossos comportamentos, palavras e ações, nós prejudicamos, contrariando assim a sua majestosa e digníssima vontade. Por fim, nosso Deus, afirmamos perante ao Senhor que, como no início deste dia, temos a consciência a vontade e o digno propósito de fazer o bem a todas as pessoas indistintamente. E para tanto, daremos o melhor de nós, com sua permissão e graça, Senhor. Assim seja. Amém.